Agora são 10 horas e estamos iniciando o programa Saúde e Bem-Estar. Aqui é a Aniette Roma e Sônia Santos e uma equipe maravilhosa apresentando para gente, que trabalhamos assim com muita alegria, o nosso tema de hoje, que são nossas vidas passadas. Mas... Vamos lá, eu estou aqui no estúdio, devidamente higienizado, preparado. Nesse momento estou sem máscara. Uma máscara está aqui, nós chegamos com máscaras, estamos preparados, com distanciamento. Rony está aqui na equipe, no trabalho da técnica, querido, né? Mas vamos dar um bom dia a todos nós, às equipes, mas eu agradeço a você, que já está aqui com a gente nessa sala confortável, gostosa, para a gente bater um papo como amigos, né? E. Sejam bem-vindos todos vocês que colocarem, que postarem bom dia para a gente, que enviarem perguntas, e vocês estarão com a gente, o, do, das 10 às 11h30. Bom dia, Sônia. Bom dia, Nietzsche. Bom dia e toda a equipe e todos os nossos amigos que já adentraram e já estão nos prestigiando. Bom dia, Claudinha. Bom dia, doutora. Bom dia, equipe. Bom dia aos ouvintes que já estão aqui conosco. Que gracinha, muito lindo. Bom dia, Rony. Bom dia, doutora Anete. E bom dia, equipe. Nosso anjo de guarda aqui no estúdio, diretamente do estúdio Chico Xavier, que é uma alegria muito imensa para a gente estar aqui. Mas hoje eu vou dar bom dia ao nosso convidado, querido amigo e irmão, Edson Figueiredo. Bom dia, Edson. Edson. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Sônia. Bom dia, Rony. Bom dia aqueles que estão nos assistindo nesse instante e aqueles que irão nos assistir posteriormente, com certeza. Isso. Bom dia. Para nós, é agradecer a Deus, em primeiro lugar, todos nós, por estarmos aqui, podendo estar junto com vocês, que estão em casa, unidos, graças à tecnologia. Isso é bom demais. Unidos pelo coração, em primeiro lugar. Agradecemos a Deus por isso. Mas todos vocês sabem que o nosso objetivo é saúde e bem-estar. É o equilíbrio do corpo e da mente. E essa integração que vai nos fazer um estado de paz e de felicidade. Isso que buscamos. né? Saúde, mente e corpo. Mas vocês que estão aí com a gente também, podem participar pelas redes sociais, pelo YouTube pelo Facebook, e isso, meu querido anjo da guarda, Rony, estamos no Face também, Olha lá, ele já Sim. fez assim para mim, que estamos no Face também. E também, é, estamos conectados com o Twitch TV, né? também juntamente com as rádios Espaço Espírita de Barra Velha e também é, em, em, em Santa Catarina é, e também Rede Doutrina no Rio de Janeiro. Então, Bom dia a todos vocês, amigos que estão aí nesses outros estados. E também queridos amigos que a gente sabe que estão em Minas Gerais, que estão no Rio de Janeiro, que também no Paraná. Temos amigos que nos mandam notícias que estão nos ouvindo em outros estados. Gratidão por vocês estarem junto com a gente. Mas vamos hoje pedir a Sônia que faça a nossa prece de abertura. Vamos, Sônia. Vamos então nos conectar com o sagrado. E com gratidão, nesta manhã, iremos ao encontro de Maria Santíssima, nossa mãe, mãe de todas as mães, que acolhe e abranda todos os corações com sua luz, iluminando os caminhos daqueles que estão retornando à padre espiritual. E também a todos que estão obtendo, através da misericórdia divina, um novo recomeço. E recomeçar é alimentar a esperança de que poderíamos fazer melhor um novo caminhar. No amparo de Maria, com a proteção de Jesus e as bênçãos de Deus Pai de misericórdia e amor, seguimos em frente. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Sonia. Muito obrigada, porque vai no profundo do nosso coração. Mas vamos lá, vamos apresentar o nosso querido amigo e irmão, Edson Figueiredo, muito conhecido da gente aqui no Meio Espírita, em São José dos Campos, em outros lugares também, porque ele já faz parte da família Vivência Espírita, esteve aqui em programas várias vezes, e é um conhecedor profundo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Livros da Codificação, né? dentro do trabalho de espiritualidade, tem muita experiência. Mas, Edson, conta para nós, você é Joséense? Então, sou Joséense e do bairro de Santana do Paraíba. Né? E é importante eu relatar isso, porque também já cheguei a morar do outro lado do Paraíba, próximo do rio, inclusive. E eu tive contato com a doutrina espírita ainda quando criança. Eu tinha, devia ter uns cinco, seis anos, e eu comecei a ter algumas visões. Né? É, via muito sombras, vultos, e às vezes, quando eu dormia, eu me via fora do corpo. Observando o meu corpo, dormindo. Então aquilo para mim foi se tornando uma coisa mais natural, não é? Eu nunca estranhei nada. E depois eu tive uma outra oportunidade, já um pouquinho mais, com mais idade, em torno de 9, 10 anos, de frequentar um centro que havia ali próximo do cemitério, em São José. É a doutora Ivan de Souza Lopes. Naquela época, ele ficava ali, naquela região. E lá eu participei, porque naquela época eu poderia participar de trabalho de desobsessão. Então, a gente ficava lá assistindo na plateia os médios na mesa, né? aquela mesa enorme, e os médios sendo incorporados e recebendo as entidades espirituais que relatavam muitas situações que acabavam por servir de alerta né, para aquelas pessoas que estavam ali em tratamento. Depois eu tive uma oportunidade também é, de conhecer o Nelson Borges. Eu deveria ter uns 11, 12 anos nessa época, eu acho. Eu ia com a minha avó no Divino Mestre. E o Nelson Borges não gosta muito que eu fale isso, porque ele foi meu dirigente. É ali na... na tipo mocidade que havia na época, né? E muito interessante, porque ali eles faziam teatro semanalmente quase. Da ex desse momento que saiu o um trio, né? Que era o Nelson Borges, mas um irmão dele mais uma outra pessoa. E eles faziam programa na rádio, eu lembro, uma coisa bem antiga, viu? Viu Sônia, Claudinha, Rônia Niet. Mas aquilo foi me dando, na verdade, uma experiência e eu fui achando tudo normal, eu nunca estranhei é, o contato com a espiritualidade, nunca me assustei, é, é claro que depois, na adolescência, para frente, eu segui outros caminhos, para mais tarde, por uma necessidade de doença na família, eu fui buscar é, um auxílio numa casa espírita, e não havia o Jefa, não havia nenhuma dessas casas até então, só o Divino Mestre, ali o irmão Jacó, doutor Ivan de Souza Lopes, eu acabei chegando ali no Centro Espírito Aprendiz do Evangelho, que era um recente, no, recente centro ligado à Aliança Espírita evangélica E de lá eu fui encaminhado, conheci lá, você deve ter conhecido também, posteriormente, o pai do Márcio, o senhor Condelac, a Sônia que conheceu também, e aquilo me marcou, até hoje eu não esqueço aquela preleção daquele senhor magro, alto, olhos claros, E marcou muito. E dali eu fui seguindo, né? fui seguindo a minha trajetória, é, deixando meus, os meus vícios né? mais conhecidos, né? que era da bebida, do cigarro, e, e dali para frente eu fui fazer a escola de aprendiz do evangelho, que me marcou bastante e que me trouxe até aqui, né? passando por muitas experiências e conhecimento, conhecendo pessoas que me auxiliaram a, a eu fazer essas reflexões sobre a vida passada. É mais ou menos assim. Alguma pergunta? Estou aqui para responder. É. A gente é bonito ver você falar que você fala do passado como se fosse ontem. Você tem no coração tudo isso Mas é muito importante Mas o nosso tema de hoje Vai um pouco além dessa sua experiência da vida hoje É vida, vidas passadas E o que você teria para falar para gente sobre vidas passadas? É, eu sempre tenho copiado a reflexão da Ivone Pereira né Que quando em vida foi uma médium fabulosa, né? que ajudou muito a difusão da doutrina espírita aqui no Brasil. E ela sempre é, recorre à seguinte reflexão. Todo conhecimento da doutrina espírita, que nós tomamos né, é, posse dele, ele tem que ser de alguma utilidade para nós. né? Senão, o conhecimento por si só é a base de um dos... dos podemos dizer assim, vértice do triângulo, né? Que é filosofia, ciência e religião que sustenta a doutrina espírita. Então, não podemos ficar só na filosofia. Então, tem que ter uma utilidade. Então, vidas passadas, é, realmente é um gatilho que de vez em quando, talvez, inconscientemente, a gente pode acionar, né? E eu coloquei, assim, para que a gente possa iniciar, a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela me veio à mente, é uma lembrança de uma pessoa muito conhecida, que foi um jornalista muito é, conhecido, inclusive ele tinha um, na Folha de São Paulo, né, que era o Valentim Lorenzetti, um dos fundadores da Aliança Espírita Evangélica desencarnou em 1992. E num dos artigos dele, ele ele dizia assim, né? Será a vida passada nosso espelho retrovisor? É? Para que a gente entenda o que que significa, primeiro nós temos que buscar para que que serve o espelho retrovisor? Não é Ele ele serve para nos auxiliar a direção para frente e nós não podemos nunca dirigir o nosso carro olhando somente para o espelho retrovisor porque aí nós provocaremos talvez algum acidente então será a vida passada o nosso espelho retrovisor qual seria a utilidade da vida passada para todos nós e isso abrange e alarga o nosso horizonte a refletir e nos leva a, a entender. Se nós aceitamos a vida passada como uma realidade, então isso nos leva à reencarnação, né ao processo de sucessivas existências de uma vida só. Nós sabemos que é uma vida só. E isso falar com que nós possamos buscar alguns indícios é, na vida passada. E se nós formos buscar no, na doutrina espírita, na parte filosófica, que é o livro dos Espíritos, ele vai nos conduzir à famosa pergunta que a Allan Kardec faz à espiritualidade. Ou seja, podemos lembrar de vidas passadas? não é Aí, a espiritualidade responde sim. E ele pergunta como. Aí ele recebe a orientação, é só observar as tendências que o ser humano traz na vida presente. Então, o início, né esse espelho retrovisor, são essas nossas tendências. Essas nossas tendências... É, elas servem de um indicador para que haja as mudanças em nossos comportamentos e nossa transformação moral. Sem esta visão, essa análise, nós podemos caminhar para outros segmentos que nos levam à reflexão sobre a vida passada, pois é, desperta muita curiosidade. Eu creio que todo mundo aí gostaria de saber como foi a sua vida passada, né? Com certeza. Eu poderia até dizer para vocês, mas como não, não se pode falar como é né, que foi a vida de, de ninguém, né só sei de uma pessoa que está aí, que é a Sônia, que foi minha evangelizadora infantil. Ela estava no plano espiritual ainda, eu já tinha reencarnado, entendeu? Eu mas estou ia... aberto aí. Essa é a primeira pergunta que cabe aí uma reflexão a todos nós. Eu ia até brincar com você e comentar sobre isso. Agora nós vamos pedir a Sônia que faça uma pergunta para você, que eu sei que ela tem várias para você, eu, mas eu ia falar assim, já que você se sente aluno da Sônia, eu vou pedir para a professora começar a fazer a sabatina, tá então ela vai começar a fazer a pergunta para você. Sônia, professora, faça, começa a fazer a sabatina para ele, para ver se ele aprendeu direitinho. É. Vamos lá. É, que bom que ele, ele pôde ele pode explicar direitinho, então, né? Essa Quando ele é diz sábado, o né? Hoje é a higienizadora mas... dele. Né? Muito bem. Então, meu irmão, a gente sabe que temos sim é, várias existências, né? Mas Paulo diz, num trechinho de uma das epístolas, que a gente só tem uma vida, né? Aí dá aquela dúvida, mas ué, se Paulo diz que nós só temos uma vida, como que temos vidas passadas? Aí, só pra gente poder entrar numa outra pergunta, ele responde que nós temos várias existências, mas a vida é uma só, com várias existências, várias experiências. E para quê? Né? Temos tantas experiências Aí está a pergunta Para quê? E, pra, e por que será Que o nosso Pai do Céu Nos permite ter o esquecimento Da vida passada Nessa atual Você disse que a gente lembra Algumas coisas por causa das tendências Que trazemos Mas muita coisa nós esquecemos, não é verdade? Então, olha Primeira pergunta para que tantas existências numa vida? E por que o esquecimento da vida passada? Olha, essa batina mesmo. Quantas perguntas você fez? Pra quê? Por quê? Por que esquecemos? Quando? Eu somei três, eu não consegui nem lembrar. Ele, ele, você ele fez três? Conhece, ele sabe. Ah, são três perguntas né? que você ele fez, pra que, por quê? Por quê? E por que esquecemos? Pra que reencarnar? Olha, Edson, não, essa professora... Por que reencarnamos não. Não e por que no é. esquecimento da vida passada? Tá pois ótimo. É. O Edson já entendeu. E a Edson é porque é minha amiga, né? imaginou, é né? Mas aí, aí você me conduziu à segunda pergunta que eu coloquei. Né? É porque não temos acesso a elas, né? a essas experiências passadas? E aí isso nos conduz, nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base moral da doutrina espírita, ele tem um capítulo que é Bem-aventurados os aflitos. E não sei por que razão, ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso também nos leva à reflexão, é, quem somos nós? É? Em primeiro lugar, quem somos nós? Onde nós nos encontramos agora? Então, nós nos encontramos agora no mundo de provas e expiações. Isso quer dizer que as nossas características... É de espírito de prova e expiação. Então nós não estamos nem lá em cima e nem muito lá ainda iniciamos como espíritos primitivos. Então nós estamos num planeta de provas e expiações, sujeito a toda dor e todo sofrimento, sofrimento quando estamos no processo de expiação. E todos queriam lembrar, né? no próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, ele fala a bênção do esquecimento. Né? Porque todos gostariam de lembrar. Então, o esquecimento do passado é a dádiva divina, é a misericórdia divina nos auxiliando. Né? Para que nós não tenhamos o choque, pois... Se alguns anos atrás, não muito, a escravidão no Brasil era aceita moralmente, o clero da época entendia que o escravo não tinha alma e valia muitas vezes menos do que um animal e era considerado uma situação normal a ética. A, a sociedade aceitava esse, esse nosso comportamento como uma coisa necessária. Então se nós formos lembrar do passado como nós Agimos no passado, talvez nós não suportaríamos o impacto dessas lembranças. Por isso o que fica em nós as tendências. tudo certo Sônia? Conheço. Tudo certo, meu irmão. Tudo certo. E aí então. você, você, você vê a importância da misericórdia divina. É, agora, existem nas clínicas, né? Nas clínicas psiquiátricas, existem irmãos nossos que por algum distúrbio do, do sua própria inconsciente, né? acabou abrindo flashes do passado e levaram-nos a constrangimento e a dor e muito sofrimento e acabaram por desequilibrar a sua condição de, de serenidade e estão em tratamento com essas crises, esquizofrenia e outros casos a mais. Mas a misericórdia divina provê a cada um de nós Dessa segurança que não lembrarmos o passado. Então, meu irmão, eu gostaria que você contasse um pouquinho é, de um passado recente, quando eu te liguei e você falou: sim, claro, aceito. Aonde você estava? É, realmente, essa, essa foi, foi me pegou. Normalmente, eu, eu tenho receio, é lógico, né? me esfria, tem aquele frio na barriga. E eu estava fazendo meditação, aí tocou o telefone, eu falei, ai meu Deus, esperar, será que vai tocar novamente? Você tocou uma vez, parou, aí tocou de novo, aí eu estava meditando, eu estava não sei aonde, eu estava num no, no, no outro momento. Né? Aí você fala, Edson, você, faz, você aceita participar do programa? Eu falei, aceito. <risos> Aquele aceito, depois que eu fui ver o que, que eu tinha falado, é incrível. Então significa o seguinte, é, quando nós dormimos ou entramos no estado de meditação, há um deslocamento espiritual e ficamos muito mais sensíveis, né? Talvez nesse momento foi o momento que indicaram para que você fizesse a pergunta para mim. Porque com certeza eu ia falar para você, Sônia, é, porque eu sou capricorniano, capricorniano fala assim, ah, então é o seguinte, eu vou pensar até amanhã, tá bom? Entendeu? E a gente ia pensar até amanhã e talvez a resposta fosse não, né? É, mas então... capricorniano é assim eu também, sou, a gente só faz se tiver pé, chão. Coloca o pé se tiver chão. Mas quando a gente está meditando, a mente está ligada no maior. E aí a gente os compromissos têm que ser aceitos. Porque quando eu falei com a hum. Sônia, Sônia, vamos fazer um programa de rádio? A convidei, ela falou, vamos, vamos. Ela não sabia onde, por onde, quando, como seria nada. Só falou, vamos. Então, é algo assim que é de alma, né? É quando a gente tem um compromisso de alma. É muito lindo. Mas, Edson, conta para mim, dentro de uma família, quando existe união ou aflição entre os parentes. Muitas vezes entre pai e filho, mãe e filha. E, às vezes, entre parentes. Fala alguma coisa sobre isso, quando acontece, já chega a, a família nessa estrutura. É, particularmente, né, eu tenho exemplos assim, bastante recorrentes. Né? Eu acho que é, meu pai vai entender a minha fala aqui. Né? Ele já está no plano espiritual, e às vezes até eu sinto a presença dele, já faz um bom tempo. E ele é incrível, né? Ele tinha alguns comportamentos e a experiência dele foi mais assim aguda, né? Porque ele participou da Segunda Guerra Mundial ainda muito jovem, né? E depois trouxe então essas lembranças que parece que influenciavam ele negativamente. E, e aí tive, tivemos, minha mãe teve sete filhos e essas experiências foram marcadas por períodos muito difíceis que nem todos eram simpáticos uns aos outros, né? E aí havia essa diferença. É incrível porque é, alguns diziam que eu, que eu era o filho preferido, né? E, e aí tinha aquela história que o pessoal falava que era xodó, né? E outros não. E, e era incrível isso daí, porque você percebe é, que às vezes é gratuita, né? tanto a, a afinidade como a indisposição de um para com o outro. Isso aí são é, resquícios né, de experiências passadas, na qual os Espíritos é, não conseguiram avançar no relacionamento mais afetivo e criaram as dissensões, criaram as separações entraram assim, em divergências muito graves e elas marcam a vida. E a providência divina, ela quer nos auxiliar de toda maneira. Não é? E aí ela faz com que, num programa reencarnatório, muito bem elaborado, né? que nós temos essa essa explicação no livro Missionários da Luz, onde tem o Ministério da Reencarnação, e lá André Luiz então faz toda uma dissertação, sobre como que funciona né essa programação e aí nós somos trazidos então na mesma família para que através da vivência né que muitos dizem aí né que a gente vai quebrando as arestas para começar a olhar no outro como irmão nem sempre ah, existe o sucesso nesse relacionamento mas sempre haverá um avanço. Nunca o espírito vai retroceder, nunca recua na evolução. Ele pode até ficar estacionado, ele pode até não querer. Ah, eu não quero, né? É muito para mim. Mas ele vai perder uma chance maravilhosa. Pois é, o que se entende é que a chance que nós estamos tendo nessa nossa atual existência é a melhor que poderíamos ter. Estamos cercados das melhores pessoas que poderiam nos auxiliar em nossa evolução. Elas foram escolhidas a dedo, e muitas delas foram escolhidas por nós, para que a gente estivesse juntinho, ali, sabe, tipo no olho nos olhos, e que essa pandemia está provocando tudo isso, né? tá fazendo com que a gente se relacione mais, né? se veja mais. Não tem aquela desculpa que a gente tinha, que não tinha tempo. Então, eu vejo que é, muitos lares estão atravessando situações bastante difíceis. E a doutrina espírita, quando nos fala sobre a reencarnação e o esquecimento do passado, e ao mesmo tempo fala das nossas tendências é, uma vez no processo do autoconhecimento nós somos orientados a fazer esse olhar para nós para o nosso interior somos é, somos criados para olhar o externo mas precisamos nos voltar a olhar a nós mesmos e nos descobrirmos como criaturas divinas que somos muito lindo esse é o que eu penso mas conta para mim, quantas vidas passadas? Quantas? O que, que você sente, é, mais ou menos? São é, que... inúmeras. inúmeras. A, a, ainda há uns dois meses atrás, estava é, ouvindo falar sobre Edgar Moon, que ele lembrava de 6 mil anos atrás. Né? Quer dizer, 6 mil anos atrás. Então, nós temos sucessivas reencarnações. Né? já tivemos muitas. E se nós formos ver, muitas coisas nós já dominamos. Já dominamos muitas coisas. Então nós vamos ter tantas é, reencarnações, quantas forem necessárias. A, a providência divina, ela é caridosa ao extremo da paciência incessante sobre nós. Porque... Nós, é como se estivéssemos num funil. Todos nós iremos avançar, todos nós iremos evoluir. Uns mais rápidos, outros menos rápidos. Tudo vai depender do nosso interesse em se melhorar. Ainda nos dias de hoje, e pelo século 21. Com certeza, alguns de nós já ouviu pessoas dizerem assim, ah, eu sou assim mesma, né? Eu sempre fui assim e eu não vou me modificar. É claro que ela irá se modificar. Porque nós já fizemos escolas de aprendizagem do evangelho, né? E tem um tema que eu acho muito pertinente. É, o homem estaciona, porém a lei o impulsiona, não é? Ah, eu quero ficar aqui mesmo, eu não quero andar. Mas, ficando parado, ele vai sentir todas as energias, como a água, parada, estagnada, ela tem a tendência a se estragar. Então, a lei vai nos impulsionar. Qual é essa lei? a lei do amor, que vem através das vicissitudes, né? Vem através assim, do sofrimento, das dores, dos abandonos. E isso vai nos levar, com o tempo, a buscarmos ajuda, não é? A querer uma solução. Aí, nós vamos buscar vários tipos de ajuda. Talvez até inicialmente, a gente queira aquele estalar de dedos, que alguém resolva para nós. Mas ninguém podem nos modificar, a não ser nós mesmos. Bem bacana. Sônia, você tem a professora, vamos chamar a professora, mais alguma sabatina, a segunda parte da prova? <risos> Já foram três agora. Não, não é sabatina, não. É um bom bate-papo, <risos> né? é? Que eu é é gostosinho. Professor. É gostosinho. Porque o Edson deixou claro agora para gente, né, que não existe erro na matemática divina, não é verdade? É. Nós estamos na família que necessitamos estar, com as pessoas que necessitamos aprender a amar mais. Então, a misericórdia do Pai está sempre conosco. Né? Então, meu irmão, mas é, a gente sempre ouve dizer assim, principalmente no meio espírita, o palco muda, mas os personagens são os mesmos. Será que sempre são os mesmos? Às vezes acrescentam-se outros, não? A gente consegue trazer, vamos supor, que nem você disse que de Armon tinha lembrança de seis mil anos atrás. Muitas vezes nós que estamos aqui agora podemos ter estido lá perante Jesus e escolhemos Barrabás, né? Então, a gente pode estar tá trazendo aqueles irmãozinhos lá de milhares de anos atrás. Somos aqueles que nós tivemos a pouca existência, para que a gente possa aprender a conviver. Será que isso realmente acontece, Edson? Será que o pai permite isso realmente? Permite, viu? Porque é uma necessidade. Eu tenho uma lembrança é, que eu vou considerar assim, é, não vou citar os nomes, né? Mas, foi parte assim, da, da minha experiência, minha própria experiência, é, toda vez que eu vou falar, eu me emociono, né? Já senti um pouquinho, mas eu vou procurar ser não entrar para o lado da emoção. Mas eu lembro que uma pessoa, quando criança, é, ela não, poderia, não podia deixar que eu chegasse perto, principalmente quando ela estava dormindo. Nós sabemos que quando... Adormecemos, o espírito fica livre, né, com toda a sua consciência, com todo o seu conhecimento, com todas as suas lembranças, e de jeito, de forma alguma conseguia chegar próximo dessa criança. E ela batia os pés para se defender e saía andar pela casa, tentando às vezes com os olhos fechados passar pela parede. Era gritos e medo. E eu sentia que ela sentia o um medo de mim. Né? E com o tempo, né, no, no, nos trabalhos de assistência espiritual, né, é, trabalhos de desobsessão, foi clareando, foi clareando, foi clareando. E, e aí eu me vi lá na Idade Média. Né? Me vi lá na Idade Média, foi, era eu mesmo, não tinha jeito de fugir, porque a sensação é muito forte e naquela ocasião, né, eu havia abandonado, né, de uma forma bastante agressiva, né, essa criatura, esse espírito, né, é, deixado que ele fosse é, levado nas carroças quando havia aquelas invasões nas aldeias e, e eu era um, um invasores também, né, e aí toda aquela situação é, serviu para mim, né? Serviu, falei, nossa, que coisa impressionante. Então, auxiliou no sentido de eu buscar ter mais paciência, buscar ter um entendimento, e, por outro lado, agradecer a providência divina, que, por uma questão que eu não sei por quê, né, abriu esse campo. E, com o tempo, eu fui entendendo que a espiritualidade divina... É, embora nós sabemos que as lembranças e outras né, da, da existências é, não são abertas, mas quando, quando existe um determinado esforço da criatura em progredir, em avançar, é, com bastante sinceridade, ela está se esforçando, e sempre é, existe, às vezes, um bloqueio na sua ascensão, no seu entendimento, que está ligado a algum aspecto do passado, com energia que você não consegue trabalhar. E, de repente, por essa questão, a misericórdia divina providencia uma pequena abertura no seu inconsciente, aí vem à tona esse conhecimento. Mas sempre existe uma proteção, porque aquelas questões mais, digamos assim, entre aspas, terríveis, né? que você pode ter participado, você é barrado, o próprio inconsciente se fecha para você não avançar, o que você não, talvez não suportaria naquele momento. Então eu lembro que essas questões, elas aconteciam muitas vezes, essas lembranças, tanto de, de coisas muito antigas como situações recentes. E serviram muito para mim, né? porque às vezes a gente se acha bom, né? Nossa, eu sou, sou, eu sou tão bom, né? Sou tão bondoso, sou tão caridoso. E quando você olha isso, você percebe, porque você também se olha, você vê as suas tendências, fala assim, ah, tem algumas tendências minhas que eu já sei de onde vem, né? É exatamente isso. Então, graças, sempre nós temos que dar graças à misericórdia divina, por isso, da necessidade do ser humano buscar o autoconhecimento ele entender que é assim um espírito que de provas e expiações, mas que ele pode ir aos poucos mudando a sua face é. para se transformar um espírito regenerado, capacitando a estar na terra sendo um dos bem-aventurados, pacíficos e mansos. É muito lindo, né? É, a gente sabe que olhar para trás é, a gente já, hoje, há 10 anos atrás, hoje somos melhores moralmente do que há 10 anos atrás. Então, vamos sempre evoluindo, sempre progredindo. E olhar para trás em vidas passadas é nos ver ainda em condição moral menor. Porque estamos em evolução a cada existência. Então, nos vemos moralmente em situações difíceis. Mas, se é de utilidade, como você disse, a misericórdia do Pai para nós... Se é importante, se é útil, sabemos do fato ocorrido, o fato virá naturalmente a nossa lembrança para que, então, po possamos crescer dentro da situação. Que Aí vamos poder organizar de uma outra forma. Porque de cada experiência que vivemos, vivemos levamos da experiência as suas resoluções. Vamos levar... Dentro do nosso espírito, nossa alma, vai levar o que aprendemos com as experiências. E se reencontramos pessoas que participaram da experiência com a gente, e essa, aquela experiência ainda não foi resolvida, ou seja, não foi assimilada a melhor conclusão daquela experiência, retornaremos o tema da experiência, nem sempre com as mesmas pessoas. Mas o nosso espírito vai retornar aquela experiência para até ela ter entendimento, até gerar amor, até o crescimento com aquela situação. Então, com os princípios de Jesus, com as nossas virtudes, então estamos sempre evoluindo. Né? As situações são circulares, então retomamos aquela situação, aquele tema. O tema é o mais importante para o espírito. Agora, as pessoas é aprender a gerar amor para cada uma delas. Esse é o objetivo maior da nossa convivência. E voltarmos a integrar com uma só família. Quer dizer, ver o outro realmente como irmão. Então, é, isso é trazer paz para o Espírito. É o nosso crescimento dentro da lei do amor. Não tem como escapar. Como você diz, não tem como escapar. Você pode uhum. até estacionar um bocadinho ali, ficar ali numa zonazinha de conforto. Mas a vida vai impulsionando. Não tem como e muitas vezes a gente fala, ah, não quero mais. Não, não é que não quer mais. A tarefa a próxima vai ser mais forte, que é para você não desistir. Então, e, mas os amigos estão nos cercando a todo tempo para a gente falar, olha, você tem um compromisso. Olha, você tem compromisso. Olha, tem compromisso. Então, eu agradeço muito as palavras. é interessante... Palavras. Violeta, é interessante que eu, esses, esses tempos atrás, aí eu vi alguma coisa assim, né? Poxa... Eu peço tanto a Deus né, para mudar a minha vida, eu rezo tanto para mudar a minha vida e nada acontece. Né? Então, é, acontece, né? que acontece que a pessoa não está entendendo que aquela situação é a melhor para ela, né? porque ela vai ser atendida na necessidade dela. Naquele momento, é aquele lugar, é aquela situação, são aquelas pessoas que a estão cercando, né? Algumas mais difíceis que as outras Mas que exigem dela é, O despertar de um outro tipo de sentimento né? E aí falar, mas Deus não me ajuda Ajuda sim, porque se ele tirasse Tirasse todos esses problemas Como é que você avançaria? E me fez lembrar Eu tive um amigo que me ajudou bastante sabe? Na época que eu era mais chegado assim a, a bares e tal e, e quando eu conheci esse, esse senhor estava com cheio de cheio de situações difíceis mesmo né? imagina né quem bebe só arrumando isso e aí ele falou falei para ele assim o velho chamava ele de velho o oh, velho você não pode tirar esses tirar esses para mim você tem bastante conhecimento aí né um, um esotérico e tal e tal ele falou oh, Edson eu posso tirar tudo isso aí de você só que é o seguinte se eu tirar tudo isso de você agora Lá na frente, daqui a uns anos, você irá precisar dessas experiências de agora. E como é que você vai fazer? Aí eu entendi. Né? Porque o que nós estamos atravessando de dificuldade hoje, nós estamos sedimentando uma base mais forte para o futuro. Com certeza. Sermos melhores. Muitas vezes as pessoas falam para mim, ah, não gosto do meu marido, meu marido é isso, isso, aqui. Na próxima encarnação, nossa, eu não quero saber mais dele, não quero não ser... Assim, pode não ser o mesmo marido, mas se você não resolveu alguma coisa com o homem, o companheiro, você vai ter um companheiro igual até aprender a entender como é ser companheira. Então, o problema... Nós, nós é que precisamos crescer, não é eliminar o outro da nossa frente. Então é bem isso. Então, às vezes, a mão do Criador parece pesada em cima da gente. Assim como o cirurgião, muitas vezes, precisa cortar um tumor, ele vai cortar muito. Ou muitas vezes, fazer um curativo numa ferida vai doer demais. Mas é o melhor para nós. Então, muitas vezes, é difícil entender os, os conflitos entre na família ou com aquele elemento, né? Mas eu tenho que perguntar o seguinte, às vezes a família é em harmonia, eles podem colocar um ser que não tem nada a ver com aquela família e ela tá ali junto ali da família e nunca participou da história daquela família, pode acontecer isso? Pode, pode sim. Tanto um espírito é, é assim, digamos, equilibrado, como o outro extremo, né? extremamente necessitado de auxílio e de reconforto espiritual. Porque a necessidade é de aprendizado, é de crescimento. Então, muitas vezes, o espírito reencarna ali, naquele ambiente, para que ele possa ter uma oportunidade de conviver num meio mais harmonioso, né, num meio que lhe dê forças. E isso vai exigir muita aceitação. Né? Porque tem até uma música, né? É do, do, lá dos tempos mais antigos, da Rita Ali, né? Ovelha negra, você é ovelha negra da família. né? Então, às vezes, nós, nós enquadramos alguém e, e a gente fala, né, Verbalita? Fulano é ovelha negra da família. Por quê? Não enquadra, não né? se enquadra na nossa família. É estranho, é difícil. Me reportou agora. Desculpa a lembrar, é do Richard Simonetti. Olha que coisa interessante. Ele, em uma época, ele fez um artigo, que está nos livros dele, com menos foi pior. Né? É um casal, havia, tem uma, tem uma programação, quando reencarnasse, teriam quatro filhos. O que, que aconteceu? Aí tiveram o primeiro filho. Deu inúmeros problemas. Nossa, aquele problema na gestação, problema no parto, no pós-parto ainda na, pequena, na primeira infância, e aquilo foi, tirou o sossego do casal. Aí o casal pensou, pensou, olha aqui, é melhor a gente parar nesse primeiro filho. né Aí parar no primeiro filho. Quando chegou a época que estava acertada para reencarnar o segundo espírito, o segundo espírito reencarnou. Como era um espírito doentio que ia ter problemas de saúde, ele, como não tinha muito esclarecimento, ele ficou no ambiente, porque ele tinha ligação com o casal. O terceiro que ia nascer é um espírito extremamente rancoroso com aquele casal. Ia ser um reajuste, uma oportunidade de crescimento, de perdão, de misericórdia, de aceitação. Ia ser uma conquista para o casal. Aí eles também não aceitaram. E esse espírito não tinha esclarecimento, ele ficou no ambiente extremamente rancoroso com pensamentos de vingança. Aí o quarto filho que iria nascer era aquele que faria o equilíbrio, que traria serenidade para o casal. Né? E como não foi permitido, como ele era esclarecido, ele se voltou ao plano espiritual para uma nova oportunidade. E aquele casal nunca teve sucesso. Então, com menos, foi pior. Muitas vezes, a gente quer excluir alguém da família, só que esse alguém da família é aquela pessoa que daria todo o equilíbrio, o aprendizado para a família. Né? Não está ali à toa. Mesmo por um espírito que reencarna pela primeira vez na família, né? o papel dele é de harmonia. E a misericórdia trabalha nisso como você relatou ainda há pouco. O sentimento que nós vamos ter é o mesmo. Não é? É, muitas vezes, nós, é, pessoas que nós guardamos rancor, e mágoa, elas se elevaram. Hoje nem pensam mais em nós. Mas nós vamos ter que exercitar esse sentimento com outras pessoas. É? E é isso que é a grande, grande misericórdia divina. É o crescimento nosso. Edson, esse livro que você falou do Richard, eu li ontem esse caso. Não, não combinamos isso. Está no livro Reencarnação, tudo que você precisa saber. Richard Simonetti. Que, que coisa. Então, ó, ó como é, né? Não existe, por acaso, na matemática de vida. Né? É, é maravilhoso isso. E por isso que muitas vezes... É, espiritualidade avisa os amigos por uma prova que o outro vai passar. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Os amigos que trabalhavam com, comigo na casinha azul, lá na, no Cervos de Clara, todos sabiam que eu ia engravidar, menos eu. Não é verdade? É, gente, eu lembro disso, eu lembro. Então, e quando eu engravidei do Yuri, a minha filha mais velha já tinha quase 14 anos, o William estava com 12, eu já estava numa tranquilidade, quase pirei. Eu, incorporada, comuniquei a todos que iria engravidar, só que eu não fiquei sabendo. Todos se prepararam, porque eu não podia fugir dessa raiva, e o Yuri reencarnou, tá vendo? Então, os amigos que temos ao nosso lado, isso é como a Aniette falou há pouco, é o que nos dá sustentação para a gente poder seguir em frente. Né? Isso é maravilhoso. Não é, meu irmão? Quando eu Olha, cheguei e contando que eu estava grávida, todo mundo já sabia, menos eu. falar Mas foi uma experiência incrível. Né? Você lembrou bem. É, nós reunimos no Contender, né? ainda não havia a Sérgio Clara, e a gente tinha saído recentemente do Peregrinos, estava retornando para o Jefa, e começou, então, a, a irmã Clara. A irmã Clara não me chama, é Servos de Clara. E aí, o que aconteceu? Ah, uma entidade, a gente recebia uma entidade, a entidade espiritual sempre aparecia ali, e conversava com a gente. Naquele instante, a Sônia ficou incorporada, né? e a entidade falou assim, olha, eu vou conversar com vocês, mas ela não vai saber, né? Ela está agora meio adormecida, ela não vai saber. Então, ela vai ficar ausente, né? Ela vai ficar ausente por um tempo, né? E ela tem um compromisso, ela vai ficar ausente por um tempo, né? dos trabalhos, assim, assim. E aí nós entendemos que, nossa, a Suna, né? Acho vai, que vai ter mais, nenhum vai ter por aí. E eu lembro direitinho, quando você me ligou, eu vou até brincar aqui, você permite, né? Você, você falou assim, oh, meu irmão, o que aconteceu? Né? Você vê, é eu estou grávida. Eu falei, ah, se você não sabe o que aconteceu, menos eu, né? <risos> Mas é, o processo foi assim: a espiritualidade comunicou, falou assim, ela não, precisa, não pode saber. Ela, e nós até esquecemos, quando ela veio com a notícia depois, acho que uma, não foi muito tempo né? uns um dois, três meses depois. É, exatamente. Então, é realmente é como acontece. E eu tenho muitas lembranças, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com é, a cura prânica, ali na rua Cuba, durante um certo tempo, na Vista Verde. Depois, trabalhei um pouco com apometria, né, com o Márcio, lá no Peregrinos. E, e aí, isso me fez com que, de vez em quando, eu tenha uns flashes né, de, de algumas pessoas, os um tratamentos de obsessão. E, e o que eu tenho percebido aqui entre nós, né, é que muitos de nós, inclusive nós estamos aqui, é, alguns desses participantes aqui nesse momento juntos, é, nós participamos da Inquisição. né? Participando da aquisição. E, e eu também não posso entrar muito em detalhe que me mexe com a meu meu inconsciente. Mas assim. É, eu lembro que uma pessoa, um dos tratamentos que há muitos anos atrás estavam sendo feito para mim, é uma amiga chegou para mim e falou assim, Edson do céu, você, camarada, esse seu tamanhinho, esse jeitinho, se você pudesse ir lá atrás. E aí, um dia, eu dei uma olhada lá dentro do meu centro, né, com segurança, eu dei uma espiadinha no passado. Então, e depois eu comecei a perceber quando, esses dias mesmo, acho que foi ontem, ontem, né, Sônia? Eu falei assim, eu estava, olha, verdade Eu estava preparando para, começando a entrar em meditação A Sônia me ligou, né? De novo De novo De novo, naquele mesmo momento que eu estava E eu tive um flash Comecei a meditar Eu vi eu a Sônia a Nietzsche e o Edson, e outra roupagem é, falou, ali, né? naquele momento, lá atrás. Então, são lances, por exemplo, da passagem também por nós na, na França, né? na, todo, to, todos nós vinculados ao clero da época. Né? E nós utilizávamos de, do conhecimento dos confessionários para sobrepor as pessoas, né? De todas as maneiras Atrás dos benefícios Do poder do dinheiro aí é, então co Consequentemente Isso facilita Nós entendermos Os tro os tropeços às vezes Que a vida nos traz é Para nos despertar né é, Altruísmo Em benefício do próximo Que às vezes aparece Na nossa frente com outra roupagem É querendo o nosso auxílio e nos dando chance para nos retratarmos, é isso. Mas é lembrei bem. Na... É bastante interessante porque em vidas passadas a gente uma vez eu fui numa exposição de pintura mediúnica uma sessão aqui em São José na Câmara Municipal onde Mariluza Vasconcelos fazia as psicografias e fazia as pinturas mediúnicas. E neste dia, numa das vezes, é, eu já trabalhei com ela em evangelização infantil em São Paulo, porque eu morava em São Paulo antes. E nesse dia, na pintura mediúnica, ela olhou para mim e falou assim: Você já se viu num, num livro meu? Eu falei: Oi? Eu falei, não, valeu. Você não leu Cintia e Cassandra? Valeu. Você vai ver falando sobre o Tomás Antônio Gonzaga e ele falando e descrevendo. E tem uma parte sobre você. Eu, nossa, ela falou, já escrevi esse livro há muito tempo, você não leu? Não. E aí fui ler. No penúltimo capítulo desse livro, está escrito assim, Encontro com a Nieta, com A no final. Eu levei um susto, falei, até então não tinha me visto nem me identificado em nada do livro. Daqui a <risos> pouco, penúltimo capítulo, Encontro com a Nieta. Falei, epa, o nome é muito parecido com o meu. Aí, quando eu fui ler, e realmente era uma tribo de ciganos, onde tinha uh, a cigana que era que fazia partos e que cuidava dos doentes e que, por sua vez, recebeu o pai dela, Cintia e Cassandra, são reencarnações, e recebe para cuidar dele, que estava doente. E esse mesmo grupo, foi quando identifiquei Edson, que na época também fazia parte da Igreja Católica, é, fazia parte lá do clero, mas foi uma coisa muito mais linda no mundo, porque foi um período na França, onde eu já falei para a Sônia, já lhe vi cigana, hein? e aí eu falei, vocês é, já tinham o sentimento de liberdade, e ajudaram a França, e ainda ajudaram a defender Joana d'Arc, que é bastante interessante, quando o Espírito já traz princípios muito fortes dentro dele, e ele pode, então, participar de momentos, dando, são os amigos que vão dar a força para aquele momento, que é muito grandioso esse processo. E depois, ela mesmo conta no final do livro uma próxima encarnação desse grupo todo, onde todo aquele grupo esteve em Minas Gerais para ajudar na Inconfidência Mineira. Então, o sentimento de liberdade que o grupo traz e o ideal de espiritualidade. Né? Muitos teriam tiveram que é apoiar a Joana Dark para que ela pudesse cumprir a missão dela. Então, ela estava cercada de amigos para isso, mas também tinha o propósito de cumprir até o final da existência dela todos os ensinamentos que ela deveria assimilar com a existência. Então, mas foi... Tudo correu assim como Jesus foi até o final da existência dele, cumprindo a missão dele para nos deixar um evangelho de luz. Então é muito importante esse processo da gente reencarnar e participar de, com os princípios que a gente já tem. Com os princípios que o evangelho vem a todo instante reforçar para a gente princípios de luz, de crescimento, que é a nossa evolução. E a gente já estar com o evangelho na mão é uma benção, não é, Edson? Olha, é uma, eu acho que é uma grande vitória. Né? É. É, eu sempre ouço muitos aí, muitas entidades espirituais se comunicando, muitos livros, né? o próprio evangelho, as obras que né a doutrina, que essa nossa atual existência é a melhor existência nossa. Nós estamos atingindo um patamar que nunca antes nós conseguimos. Nunca. Né? As oportunidades se avolumam à nossa frente. São muitas delas. E o que que acontece? E às vezes às vezes nós quase não percebemos, né? Então eu vejo assim: nós estávamos, a maioria de nós, com certeza, estava restringida a ficar no centro espírita aí lá no tempo, né? Então, eu lembro muito bem de algumas falas assim, é o homem, sai de casa, mas o templo, do templo ele volta para casa, não é? e, e do templo para casa, da casa para o templo, e às vezes ele passa nas calçadas e as pessoas estão caídas, estão doentes, mas ele está preocupado de chegar no templo e do templo voltar para casa. Aí ele vai lá, cumpre uma hora e meia, dá uma meia dúzia de passe, né? E voltou com a missão cumprida, né? acabou, já fiz a minha parte. E isso estava transcorrendo de uma forma é incrível, não é? E aí, a, aí que nós começamos a refletir com essa pandemia, né? nós deixamos a terceira revelação, passamos para a segunda revelação, que foi Moisés, e é, Jesus, vamos lá na primeira, que foi Moisés. Não é que quando via a orientação da espiritualidade dos profetas, para que reservasse um dia para a divindade, um sábado, por exemplo, né? para a divindade. E, e nós fomos passando pelos séculos, tivemos Jesus, depois, depois veio a terceira revelação a nós que estamos ligados a ela, mas nós continuamos indo para casa, da casa para o templo, e os nossos momentos eram ligados a isso, e saíram do trabalho correndo, iam para o templo, e precisávamos cuidar dessa outra parte, de Deus, da divindade aí nós fomos conduzidos a ficar fora do centro, fora do templo, não é? fora da igreja, para que a gente pudesse entender o que é fora da caridade a nossa salvação, não a é? salvação. E hoje os mecanismos que estão ao nosso dispor, é, eu considero você, todos nós aqui, nunca nós participamos tanto de, de falar do Espiritismo. né? Nunca nós é, conversamos tanto... E outra, nunca nós nos aproximamos dessa forma. A gente não tinha tempo. Era né? muito ocupado. Só que a vida transcorria normalmente. O tempo estava passando. E Jesus, com a sua misericórdia, governador do planeta, falou, não, não podemos continuar assim. Então vamos fazer com que as pessoas se liguem a se Deus. Né? Busquem a divindade, que possam buscar assim, é, se elevar, né? Uhum. E por isso que está acontecendo. Né? Nós estamos nos vendo como pessoas que estavam extremamente ligados ao mundo. Uhum. A nossa fala, né? A nossa fala é maravilhosa, né? Uhum. A gente fala lá, fala da caridade, fala do amor, Mas... até se emociona, até chora. Sabe, sai do, do centro, põe a outra roupagem, uhum. né? E estava nos transformando, é, pegando o nosso né, religiosos de salão. Né? É. Enquanto no salão eram criaturas maravilhosas, fala manso, né? é. É, palavras meiga, olhar terno e amigo, generoso. Porra. Mas depois colocava a nossa roupagem e ia para o mundo. Né? Uhum. Saía dali, talvez, da própria esquina no semáforo, já brigava com o semáforo, brigava com <risos> nossa frente. E agora nós somos, somos conduzidos a essa reflexão maior. Quem sou eu? Não é Jesus diante da Samaritana no Poço de Jacó? É, um dia não haverá necessidade de um templo de pedra, não é? Pois cada um é um templo. É. Então nós somos um templo. E temos que acender a luz em nosso interior. E o processo de reencarnação, nas sucessivas oportunidades que nós estamos tendo, é a, grande, é a grande misericórdia, é a dádiva de Deus. Quando nós acordamos para isso, eu já tenho comentado, né, porque de todos nós que estamos agora no programa aqui, eu sou a que está mais próximo de colocar o pé para lá. Né? Aí eu fico pensando assim: o né? que, que eu vou falar? O é? que, que eu vou explicar? É? Como é que eu cheguei e como é que eu estou saindo? Isso é um momento de reflexão maravilhosa. Né? Eu tenho que olhar o meu ser humano como o meu irmão que é, independente da crença dele, do que ele é, do que ele faz, é uma grande experiência que nós estamos atravessando. E a doutrina espírita, é, nos seus postulados, nos seus enunciados, ela abre um leque para que a gente possa entender melhor de porquê qual o impacto, né? o impacto da existência passada, ele está nas nossas tendências. Hum. Né? No que eu quero ganhar, no que eu quero sobrepor, no que eu quero ser maior. Quando nós somos levados a essa reflexão através do autoconhecimento, nós percebemos que temos um trabalho imenso a fazer conosco mesmo. Isso, muito lindo, né? É, Edson, eu vou chamar o intervalo, mas você fica aqui com a gente, porque depois, assim do inter... voltando no intervalo, três minutinhos, Claudinha vai colocar as perguntas para gente, vamos interagir com os amigos, porque tem várias pessoas fazendo perguntas para você. Então, ma... permaneça você aí, o Rony vai segurar você aí, e a gente vai chamar o intervalo, e em seguida voltamos para você bater papo com os nossos ouvintes, com os nossos amigos que querem conversar com você, tá bem? Então, nós vamos chamar agora três minutinhos para a nossa vinheta, mas você permanece aí com a gente. Você está ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. IBRTI, Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas, pioneiro em formar terapeutas completos em benefícios do outro, cursos teóricos e práticos, saúde plena, acupuntura, aromaterapia, cromoterapia, constelação familiar, cuidador de idoso, fitoterapia, formação de terapeutas, floral de bar e animais, massoterapia, meditação, mesa radiônica, psicologia transpessoal, terapia QI mental, reiki e radiestesia, cursos e atendimentos. WhatsApp 1117 IBRTI, Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas. Avenida 9 de Julho, 385 São José dos Campos. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às oito e meia da manhã. Programa Seja Mais Feliz! Sexta-feira, a partir das 18 horas, aqui na Rádio Vivência Espírita, você ouve o programa Crianças do Século 21. Informações, orientações e esclarecimentos para todas as crianças e adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. Apresentação: Carmen Mírio e Marcelo Siri. Crianças do Século 21. Oferecimento: Safira Instituto de Conscientização e Vila Engenharia. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio, WS Festas e Embalagens. Maquim, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado. O depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel. conforto Praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12 3921 3009. Você está ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação Aniete Roma e Sônia Santos. voltamos amigos estamos aqui diretamente do estúdio Chico Xavier e com os amigos em casa Soninha em casa Claudinha em casa mas Rony okay. está aqui que é o nosso anjo da guarda técnico né um engenheiro que está aqui trabalhando com a gente nos botõezinhos no digital mas estamos conversando com o nosso querido irmão amigo Edson Figueiredo falando de vidas passadas Quantas vidas, não amigos, quantas vidas, mas até virar anjo acho que leva um bom tempo, hein? Até virar anjo não é fácil não, e às vezes eu brinco com as pessoas, eu falo, olha, se você pensa que já é anjo, canta para subir, porque aqui, gente, a gente passa por tantas situações, a gente passa por tantas vicissitudes, passa por tanto, por quê? Porque a gente muitas vezes não entende que aquilo é o melhor para nós e está então trazendo para nós o entendimento, a humildade, é isso que nós temos que chegar porque para chegarmos a ver a luz, a centelha do amor brilhando em nosso coração, precisamos, sim, de humildade, muita humildade, para aprender, para aceitar as nossas deficiências, as nossas limitações, a, a nossa capacidade, porque temos capacidades diferentes, aceitar os diferentes e as diferenças. Então, é muito aprendizado. Mas, bendito o nosso planeta que nos acolhe. Todo mundo fala, mas que planeta é esse? Eu acho lindo. Tem flores, tem árvores, tem ar, tem montanhas, tem coisas lindíssimas. O planeta em si é lindo. Por que sofremos? Porque nós mesmos somos seres em evolução. Então... Estamos juntos. Mas felizes também daqueles que têm os animaizinhos de estimação, né? Porque até eles vêm para nos ajudar nessa jornada, nessa jornada de crescimento interior. Então, os animais, principalmente de estimação, quantas encarnações a gente sempre traz no coração um animal de estimação. Então, todos participamos desse processo de evolução. Mas vamos agora conversar com os ouvintes. Claudinha, você está aí? Claudinha? Nossa mestra de cerimônias, nossa mestra de cerimônias, vamos lá, você já conversou com eles, conta para nós desde o início como é que estamos. Então, nós estamos aqui com bastante mensagens de bom dia e temos sete perguntas, então eu vou direto para as perguntas, okay? ok? Agradeço aí todas as mensagens que chegaram e vou fazer as perguntas para o Edson. Mas podem fazer então, olha, mais vamos... perguntas, né, Claudinha? Não Sim, é? Você falou que tem fazer. sete, mas a gente pode também, vocês podem também fazer mais. Sim, sem dúvida. Então vamos lá. A pergunta do Aécio. O Cristo deixou que Tomé tocasse nas suas chagas para que acreditasse que ele era Jesus. Em que base poderemos colocar nossa fé para que ela se torne raciocinada? Uma pergunta bastante interessante, né? extremamente interessante. Porque é, esses dias eu postei algo sobre isso. Né? Que Tomé, descrente como ele estava, ele perguntou a Jesus, Mestre, né? é, para onde vais? Né? Ninguém sabe para onde vais. Para onde devemos ir? E aí Jesus olha para Tomé e fala, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não, se não for por mim. Ou seja, ninguém chegará ao Pai se não através dos ensinamentos. Tomé, naquele instante, despertou em si que para que ele pudesse ter fé, ter confiança, ele devia se espelhar em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, na referência maior que a Jesus. Quando Jesus chama para si, no imperativo, né, eu sou, né, o caminho, ou seja, é, os ensinamentos de Jesus, a maneira dele agir, a maneira dele caminhar entre o povo, né, entre os seus pares, não é? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, é aquele que se liga em Jesus e pratica os ensinamentos de Jesus, ele vai obter os resultados maravilhosos. não é Através do perdão, da compreensão. Faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Quando você começa a ter essa atitude, tudo muda ao seu redor. Porque, como você estava dizendo ainda há pouco, você começa a acender a luz do seu espírito. E como dizia o nosso companheiro é, Haroldo Dutra, né? Se uma, uma pessoa iluminada, quando ela passa na rua, todos vão seguir, né? Ela vai atrair, como uma mariposa é atraída pela luz, né? Então, Jesus falou: eu sou a verdade, né? E a vida. Isso quer dizer o quê? Aquele que segue Jesus como caminho, como verdade, transforma sua vida para melhor. Ele se eleva, né? Então, a fé ela é despertada pela ação raciocinada. E Jesus é essa verdade que nós precisamos entender. A prática do bem. É quando nós nos reportamos a exemplos de vida, né? é o exemplo, por exemplo, da Maria Tereza de Calcutá, né? que despojou de tudo o conforto que ela tinha no convento, e foi para as ruas com uma pequena bacia e uma toalha, a cuidar dos mais pobres, dos pobres, porque ela tinha entendido a mensagem, ela já tinha atingido o sagrado. Esse é o processo que vai despertar. Mas é só chegaremos a ter a fé, a ter a confiança, se seguirmos realmente Jesus como referência maior, através da transformação e na prática do autoconhecimento, que nós vamos despertar em nós as virtudes que nós possuímos. Jesus lançou as sementes a mão cheias. E cada uma dessas sementes germinará no seu tempo, na sua época. Quando ela encontra a terra fértil. E esse é o processo para despertar em nós essa confiança. Eu lembro por mim, nos momentos mais difíceis, eu queria que a situação se resolvesse. Mas não se resolve assim. Sem mudanças, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Sem elas nada acontece, né? nada acontece. É quando nós pegamos uma criança recém-nascida, pegamos essa criança com 7 anos, pegamos um adolescente com 14, um homem de 25, se você compara, são pessoas diferentes. Cada qual já está em outro patamar, porque evoluiu, né? despertou em si essas mudanças. Eu penso que, dessa forma, isso nos auxiliará muito. Cláudia? Então, agora nós temos... Eu vou fazer duas perguntas, tá? que é da Joelma. Aí, se precisar, eu repito. Quando gostamos e sentimos bem, vendo, lendo algo de uma época, podemos ter tido uma experiência de vida nessa época? Como esquecemos pelo nosso próprio bem, emocionar pode ser uma lembrança. Com certeza, né? Com certeza, porque esses pequenos flashes, né? A própria Mieta comentou, né? Quando ela identificou com a Marilusa, né? E só lembrando que a Marilusa ela trabalha com, com essa lembrança de vida passada, né? E quando nós lembramos disso é, é claro, eu agora há pouco comecei a contar um caso, né? Ia contar o caso é, com detalhes, mas por garantia, né? Comecei a me emocionar muito. Como foi uma vivência que brotou no passado, uma experiência, uma identificação. Ela traz, naquele instante, naquele momento, toda aquela energia lá do passado. Ela vem à tona, né? Ela mexe com você. Tanto as energias boas como as não tão boas assim. Então, naquele instante, a gente lembra, nossa, eu me identifiquei, ou, às vezes, num museu, num passeio, num lugar, que você chega lá e fala assim, mas, puxa, eu nunca estive aqui, mas eu tenho lembrança que já estive aqui. Né? Aquilo é tão forte, é tão verdadeiro, que você, você acaba não compreendendo na hora, mas são flashes, o inconsciente se abre naquele instante, você se recorda daquele momento. Não é tão claro, mas se nós nos aplicarmos, nós vamos perceber que isso vai nos trazer um ensinamento. Encontra uma pessoa, de repente você fala, nossa, que pessoa simpática, que pessoa agradável, e ela nem abriu a boca ainda, né? E você começa a achar tantas assim, qualidades naquela pessoa, você se identifica com ela, e você tem vontade de falar para ela, olha, nossa, simpatizei muito com você, né? Parece que nós somos é, irmãos, né? porque há ah, essa é identificação. Da mesma forma, acontece o contrário às vezes. Né? Aquela antipatia gratuita, né? a pessoa nunca te fez mal, mas você olha para ela assim e fala, sei lá, não, isso aqui eu não confio, não. É alguma coisa que vem. Né? Agora, das duas pessoas, o qual é que podia te auxiliar mais? Pensa assim, é aquela que te provocou inicialmente repulsa, porque deve haver alguma questão aí para ser resolvida. Algum sentimento que precisa ser modificado em você. E não nos esquecendo do seguinte detalhe. Que as pessoas que nos cercam são os nossos espelhos. São os nossos espelhos. Nós nos vemos através dela. Como o nosso olhar é para fora, nós precisamos olhar para dentro. E aí a providência divina coloca os espelhos escolhidos por nós, talvez, para que a gente se veja no outro. Então, quando começamos a ver bastante qualidade, que bom, né? Significa as qualidades que estamos desenvolvendo. Quando começamos a ver muitos defeitos nos outros, é sinal de reflexão, são os defeitos que ainda possuímos, porque há afinidade e identificação. Cloutinho? Um Cloutinha? Ok. Eu achei interessante quando foi sete hum. perguntas, sete é um número gabarístico, né? É, <risos> pois é. Muito forte, <risos> muito forte. Então vamos para a próxima. Tive a experiência de me ver e sentir fisicamente numa situação no século XVIII. Pode ser que eu tenha vivido nessa época? A pergunta é da Joelma. Ah, com certeza. É, eu não tenho dúvida... É, a maioria de nós que estamos reencarnados aqui no Brasil, na América, nós somos espíritos é, que viemos da Europa. Né? Isso pela explicação que eu vi do Arudo Lutra, né? muito precisa, por sinal, com dados muito interessantes, é, que escolher o Brasil para trazer aqui os espíritos mais necessitados, né? É, quando se fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, é no aspecto de, da pátria do Evangelho, na pátria da misericórdia, né? é, na, na pátria do perdão. E o, o Brasil é, para nós, um verdadeiro hospital. Então, os espíritos europeus vieram aqui é, resgatar as suas experiências do pretérito. E, e eu tenho uma... eu Me faz lembrar, de uns três meses atrás eu tive um flash, eu, eu vi os meus avós em espírito ainda, né? com roupas de europeus de séculos passados, eles se preparando para reencarnar aqui no Brasil e trabalharem na roça de arroz em Quiririm. E não é que depois isso se concretizou com o tempo, né? É, me veio tão claro que ele me provocou um sentimento tão forte, mas tão forte. É, fiquei vários dias mexido, como diz, né? Mas porque pode sim, a resposta é com certeza, Joel. Uhum. Ok. É, eu vou passar aqui para uma pergunta da Chile, Stanis. Tem uma cuidadora que faz sete anos que está aqui. Ela é uma grande amiga e irmã. As outras cuidadoras são boas, mas não sinto a mesma coisa... Será que ela foi um parente ou amiga de vidas passadas? É, pode ser que seja também, né? Mas existem duas questões, né? Dois segmentos, né? A primeira é que poderá sim ser uma pessoa com a qual é, houve uma convivência anterior, então criou esses laços afetivos, né? Que não se perde nunca, essa sensação de confiança e de pertencer, né? E também poderá acontecer que essa pela afinidade exatamente das mesmas questões de sentimento. Né? É, estão quase que no mesmo patamar, e são espíritos que se assemelham. Então, isso também facilita muito né, os interesses comuns, facilita a aproximação e a convivência mais fraterna. Ok. É, o Ricardo Carmona. Quando convém buscar esclarecimentos em vidas passadas... Oi, Ricardo, um abração para você, viu? É, é o seguinte, quando convém, então. É, Existem alguns, alguns companheiros né, ligados a, a, ao Espiritismo. Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer o doutor Flávio é, Brown Fiorda, da AME de Santos. Eu conheci ele aqui em São José. E ele, na época, ele era presidente da terapia de vidas passadas. Tá? Né? A terapêutica de regressão e isso tudo mais. Então, o que acontece? Ele, como psiquiatra, ele diz que já está fazendo mais de 20 anos que eles trabalham com isso. O que, que acontece? Como ele trabalha com, com regressão, com terapia de vida passada, muitos outros é, amigos psiquiatras encaminham pessoas para ele. E ele faz, então, uma entrevista né, com o paciente. Ele entrevista, ele conversa bastante. Por quê? Naquele momento, ele quer identificar se não há uma curiosidade plena ou se o um problema está relacionado, com vez com o presente. Muitas vezes, está relacionado com o presente. Por quê? De acordo com o André Luiz, pela discografia de Chico Xavier, os problemas do passado se avolumam na ordem de 20% a 25%. E esses outros aí, 75%, nós arrumamos na vida atual, né? Desde o período nosso, a gente consegue arrumar aqui. Porque exatamente pelas nossas tendências não trabalhadas, não dominadas, a gente acaba acarretando outras conclusões. Mas, então, ele trabalha com isso. Quando identifica que há necessidade dessa terapia, ele, então, faz. E como tem, existem dois métodos, né, que são mais utilizados, através da hipnose, é, ou como ele faz. Ele faz pela. Vai induzindo através de uma conversa, ele vai induzindo, né, prepara todo o ambiente, conversa depois de uma entrevista, coloca a pessoa à vontade, no sofá, relaxada, e vai fazendo né, a indução, e a pessoa tem flechas de vida né, passadas, né, e outras vivências anteriores. E esse tratamento gira em torno de seis a sete meses que eles fazem, né, sempre buscando o que é melhor, porque às vezes é um bloqueio que está lá atrás e a pessoa consegue superar esse bloqueio, aí ela avança, ela progride mais, ela se resolve em alguns aspectos da sua vida. Então é possível, né? E em muitos casos hoje em dia, como nós sabemos, estamos pegando os enunciados da doutrina do século XIX, nós estamos no século XXI, então muitas portas já se abriram no sentido de um trabalho sério e baseado exatamente na doutrina espírita, e no que é possível ser feito de uma forma, é, não assim, discriminar, ou então levar pelo lado, apenas da curiosidade, mas pelo lado científico, dos avanços da ciência, então tudo isso, hoje em dia, é extremamente aceitável. Ok. É, agora tem mais duas aqui, eu vou fazer, né? ah, junto, Olha, já li algo sobre lembranças, quando a reencarnação é mais recente, a possibilidade de lembrar é mais viável? Isso é verdade? E a outra pergunta, que também é da Joelma, como fica espíritos de aborto espontâneo? É uma, são várias, várias situações interessantíssimas, né? É... Como funciona isso, né? É, não é necessariamente uma regra nós lembrarmos é, de coisas mais recentes em detrimento de coisas mais passadas. É, isso acontece, eu pegando um gancho, na nossa situação como ser humano. né? Na medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo um pouquinho da memória presente. Né? E, e vamos lembrando muito bem, às vezes, de casos muito antigos. Nós falamos, damos detalhes da infância, contamos histórias maravilhosas. E, às vezes, esquecemos de uma coisinha aqui, de uma coisinha ali do dia a dia. Da mesma forma, eu penso que nas lembranças do passado, as lembranças que nós vamos ter são as mais úteis, as mais necessárias naquele momento da nossa existência. São aquelas que, de uma forma, irão trazer algum benefício para nós. entendeu? Irão nos auxiliar, Naquela, naquela situação que aquela problemática do dia a dia então eu acredito nisso né que vamos recordar aquelas que são mais necessárias no, no atual no atual momento por quê porque o nosso nosso inconsciente ele trabalha a nosso favor né através a, das emanações de luz que ele recebe ele vai nos vai se precaver do que pode nos trazer mais transtorno então sempre eu penso do lado Positivo da ajuda. Quanto ao aborto espontâneo, é, são várias situações. Nós vamos encontrar em alguns livros da psicografia do Chico Xavier, que muitos casos, é, exatamente a escontar no livro próprio livro dos Espíritos, é uma experiência necessária aos pais, que criam toda aquela expectativa. Quantas vezes já aconteceu, né? A pessoa já prepara o quarto, decora o quarto... Fica toda aquela. arruma as roupinhas, as pessoas dão presente, né? É, e cria toda aquela expectativa, e daí o parto não vai até o final. Né? aquele aquela. a aborto espontâneo. Então, uma das situações é essa. Uma outra situação também, que tem no livro Ação e Reação, é, Psicografia do Chico, pelo Espírito André Luiz, que fala que, a, que durante o período de gestação, os primeiros dias, meses, os espíritos antagônicos, tanto da mãe, às vezes, quanto da criança que vai nascer, é, busca-se uma aproximação entre dois espíritos antagônicos. E muitas vezes, quando está para reencarnar, às vezes o espírito não consegue, ele ele rejeita, aí cria um aborto espontâneo. É uma das possibilidades. entendeu? É Esse aborto espontâneo surge, porque a incompatibilidade foi tão grande que acabou gerando né, esse, esse problema do, do aborto espontâneo. É interessante, porque é, é, um, é um assunto muito amplo, né, muito amplo, e, e eu já tive amigas, todos nós aqui já conhecemos pessoas que ficaram extremamente assim, é, tristes, né, chocadas pela perda da criança. Claudinha? Ok. Então, aqui são essas as perguntas, eu tenho vários recadinhos, mas eu acho que a Sônia tem pergunta lá. É, nós estamos também com o nosso tempo em cima, nós já estamos 11 horas e 32, 30 agora, né? Então, eu tenho que uhum. perguntar aqui para o nosso chefe aqui de mesa. Chefe, dá para a gente estender uns 10 minutinhos mais? Precisamos ter um encerramento. Sim, é. as perguntas e então, as mudanças, uh, né? Isso, e aí nós precisamos eh, depois fazer as nossas, as nossas últimas considerações, né? Sônia, vamos chamar a Sônia. Sônia também tem alguma coisa, Sônia? Não, não, não tenho. Não. Tranquilo? É sobre o aborto espontâneo, somente para dizer que às vezes o espírito recua um pouquinho. Se é. prepara um bocadinho mais e depois pode retornar, né? É. Eu... E, que, e no Face, apesar de ter um monte de pessoas no Face, quero dizer que todas estão muito bem-vindas. E é que não dá tempo de mandar o um oi, tudo bem e então, tal, mas todas prestigiando o programa de hoje. Sim, mas o Face ainda é mais fácil. O Edson depois pode fazer uma... uma, uma... Um ar, um ar de a mais para de, de, de, de, conversar com eles, escrever alguma coisa teto, Edson. Pode deixar, pode deixar se Tá aparelhos. ok. Gratidão. Então vamos dar um, um encerramento, as considerações finais. Claudinha, quer fazer o seu fechamento, por favor? Deixamos o Edson por último. Tá, eu quero agradecer aqui a todos os ouvintes que mandaram os recados. Muitas pessoas aqui agradecendo as respostas do Edson e os esclarecimentos. Obrigado a todos vocês. Obrigado equipe e obrigado Edson. É sempre um prazer, um aprendizado estar com você. Gratidão. Gratidão. Roni. Gratidão. Primeiro a Deus e ao nosso mestre Jesus e gratidão também pela pela presença do Edson e ter conhecido ele ontem, né? Maravilha. Muito bom, Sonia. É, eu também por ter conhecido o Edson ontem. Agradeço <risos> muito ele tem dito sim. E quero dizer a todos que esse é o nosso último programa. Isso, Mas último como não! Isso? Nosso último programa! De sexta-feira, de sexta-feira, vamos sexta lembrar feira. que isso semana aí. que vem estaremos Consegui. na quinta feira Consegui causar o um impacto, foi uh! essa a intenção. Estaremos, então, a partir da semana que vem, todas as quintas-feiras, das nove às onze da manhã. Olha só. Duas tempo, horas né? de programa aí, conquistamos mais um espaço. Estaremos duas horas agora. Muito bacana. E semana que vem nós vamos falar sobre a mulher. Fica em suspense, vamos falar sobre o feminino. Olha o suspense, teremos uma convidada muito bacana, olha o suspense, depois nós colocamos para todo mundo, que ela vem para falar com a gente sobre a mulher, sobre o feminino, certo? Isso. Então, deixa eu dar a minha despedida, né? Sim. Meu querido irmão e amigo Edson, muito obrigada. A nossa relação é de muita suspeita, né? no sentido de... Afinidade, fraternidade, companheirismo e, e de tantas outras coisas. Agradeço imensamente pela sua participação. Fechamos a nossa sexta-feira com chave de ouro. Agradeço a todos que participaram no Facebook, no YouTube. Foram tantos que não deu para nós falarmos um a um, mas todos sintam se abraçados, acariciados. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Edson. Gratidão. Edson, suas considerações finais sobre vidas passadas, sobre você. Olha, eu eu só tenho a agradecer, né? Pelos meus agradecimentos, pelo convite, pela oportunidade que me fez refletir sobre mim mesmo, né? Olhar para mim, é, possibilitou eu estar comentando sobre a vida passada, sobre a reencarnação, a oportunidade que Deus nos, nos fornece através de todas as, essas nossas existências. Agradecer muito mesmo a você, Nietzsche, a Sônia, a Claudinha, ao amigo Roni que está dando essa força, Rony, eu vou contar um segredo para você. A conexão não caiu, Rony. Eu não sei como, mas tá aqui ainda, o programa todo. Né? E é uma coisa inédita, né? Porque deu problema todos os dias da semana, sempre dá quando uso o computador. Então quero agradecer e dizer a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem, é, obrigado pela presença, obrigado pelo tempo que nos deixaram e quero desejar um abração mesmo e um beijo no coração de todos. E compreendo o seguinte, na medida do possível, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de uma escola de aprendiz do Evangelho, que busquem né essa porta, esse conhecimento, que abre novos horizontes. É uma porta que se abre ao conhecimento, ou melhor, ao autoconhecimento. Então, obrigado ao programa Vivência Espírita, Obrigado novamente toda essa equipe maravilhosa. Eu me senti tão bem recebido, me senti tão bem reconfortado. Realmente vocês, é, de uma certa forma, são muito dóceis, muito harmoniosos. Obrigado. Que Jesus abençoe a todos. Edson... Toda a equipe eu agradeço muito o nosso trabalho junto, é, é uma alegria dia a dia da semana até chegarmos hoje para esse momento de estarmos juntos, dentro né, do nosso propósito de vida. Mas estar com você hoje assim é algo maravilhoso, porque a amizade, nós temos amizade, é, é, é um princípio absoluto quando a gente sente que alguém tem o mesmo princípio que a gente, é o nosso amigo. Mesmo que a gente esteja, ele esteja do outro lado do planeta. É nosso amigo se tem o mesmo princípio que a gente. Porém, afinidade é isso. Afinidade é isso. Afinidade a gente conquista em quantas vidas. Não se conquista uma afinidade numa existência só. Muitas vezes esses fios de luz que vamos... né colocando um para o outro para formar, então, uma afinidade de luz. é Isso é agradecer a Deus a todo instante. Você, Soninha, o Rony, Claudinha, os amigos que estiveram presentes, né Joelma, que participou com várias perguntas, as pessoas que vão chegando e a gente olha e fala, tenho afinidade com ela. Então, é além da amizade, porque a amizade é ter princípios, os mesmos princípios, mas a afinidade, isso é do coração. Então, a gente tem que agradecer muito a Écio, mais uma vez aqui com a gente, lá de Minas, né? E a nossa consciência vai se ampliando, não é, A Écio? É a nossa fé raciocinada, porque ela vem com os ensinamentos do Evangelho. E, esse, a compreensão que o Edson nos trouxe hoje sobre vidas passadas ampliou a nossa consciência e ampliou o nosso coração com mais afinidades Edson, gratidão eterna de você estar aqui com a gente hoje, e sempre todos os dias com a gente viu? gratidão mesmo agora eu vou pedir para o Rony uma música suave, só para a gente relaxar a equipe toda respirar e a gente fazer o nosso fechamento né? sentir a vida dentro de nós essa afinidade de luz com o nosso mestre nosso amigo Jesus, nosso Mestre, o Cristo. Então agora vamos lá relaxar o nosso corpo, fazer uma inspiração, elevando o nosso pensamento, mas que os pensamentos vão se dissipando de nossa mente. Inspirando o nosso corpo, se relaxando mais. Inspiramos e agradecemos o dom da vida, Aquele menino Jesus que vem mostrar pra gente que aqui ele nasceu para mais uma existência de luz aqui neste planeta. Então expiramos e agradecemos a Deus termos um corpo, que é o templo do nosso espírito, a nossa alma encarnada. Inspiramos e agora sentimos um só coração como uma só família nessa existência, unindo a quantos amigos na espiritualidade que estamos juntos para o nosso crescimento. E expiramos, dedicamos a todos os nossos irmãos no planeta saúde, bem-estar, felicidade e paz. Graças a Deus, estaremos juntos na próxima semana, na quinta-feira,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 nas redes sociais.